aqui, tá? Eu fiz as duas correntinhas e um ponto baixíssimo no ponto baixo onde eu iniciei. Agora eu vou caminhar até o primeiro ponto alto. Então aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. Aqui no seguinte, um ponto baixíssimo. E aqui no ponto alto, um ponto baixíssimo, tá? Então é daqui que eu vou começar. Aqui eu vou fazer três correntinhas, aqui no seguinte, no ponto alto seguinte do leque, meio ponto alto tá então, aqui no seguinte, um ponto baixo, dois e três pontos baixos, aqui no seguinte, meio ponto alto, e no seguinte, um ponto alto, duas correntinhas de separação, e aqui eu vou fazer a mesma coisa, tá, exatamente igual aqui, ó: nessa carreira aqui, tá bom então aqui para terminar você pode fazer uma correntinha tá aqui na terceira correntinha onde eu iniciei eu faço meio ponto alto tá e assim eu começo daqui a fazer o ponto ver tá bom então eu faço da mesma forma que eu fiz pra vocês tá bom aqui ó tá então agora eu vou passar pra vocês tá o primeiro ponto aqui de base para começar o outro ponto fantasia tá bom e essa parte aqui você pode estar fazendo contando daqui tá mais ou menos 18 a 20 centímetros tá aí você vai fazer esse ponto fantasia ok então aqui para começar o ponto de base, para fazer o próximo ponto fantasia, eu vou começar daqui mesmo, tá? Eu faço aqui uma correntinha e um ponto baixo, ok? Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu vou pular um, dois, aqui no ponto baixo, no um terceiro ponto, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu pulo um no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo. Então, agora é só repetir: uma, duas, três correntinhas, pulo, um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pulo um no seguinte, um ponto baixo, três correntinhas e aqui no espaço, um ponto baixo. OK? Eu vou fazer esta carreira e a primeira do próximo ponto fantasia, tá? E eu vou deixar o link do ponto aí embaixo na descrição. Aí vocês vão seguir fazendo, né, a segunda carreira em diante, olhando lá no outro vídeo, OK? Então aqui eu vou começar o próximo ponto fantasia, tá? E eu só vou fazer um pedacinho aqui para vocês verem. Tá bom, aqui no espaço um ponto baixíssimo. Tá, uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto, dois, três pontos altos. Ok, vai ficar com quatro pontos aqui. Tá bom aqui continuando eu faço duas correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas no próximo espaço um ponto alto aqui no mesmo lugar mais um ponto alto uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas correntinhas aqui no próximo espaço um ponto alto dois três quatro cinco pontos altos tá então agora é só repetir esse pedacinho aqui tá então aqui duas correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três quatro correntinhas aqui no espaço Dois pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui no espaço, um ponto baixo, tá? Duas correntinhas, e no próximo espaço, eu faço novamente cinco pontos altos, aqui, 3 quatro, e cinco. Tá bom, e é só seguir fazendo assim até chegar aqui, ó, no último espaço. Quando for terminar, eu mostro pra vocês aqui como terminar, tá bom? Então, olha só o que aconteceu aqui. Faltou uma argolinha, tá? Porque eu preciso prender essas correntinhas numa outra argolinha, tá? Para depois fazer duas correntinhas e terminar aqui o ponto. Então, aqui no caso. Tá eu vou desmanchar essa carreira aqui e vou fazer ela tudo de novo. Tá, mas não precisa se preocupar, não, que é só essa carreira aqui que eu vou desmanchar, tá bom? Então, olha só, então aqui eu vou desmanchar aqui também, tá? E vou aumentar uma argolinha, tá bom? então olha só desse espaço até aqui tá são três espaços né eu vou fazer quatro tá bom então aqui ó eu vou desmanchar até aqui tá então aqui eu vou fazer assim ó eu pulo apenas um com o seguinte faço a primeira argolinha eu preciso fazer mais três uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, eu faço mais um, tá? Então aqui eu já tenho mais dois, uma, duas, três correntinhas, pulo um, aqui no seguinte, eu faço mais um, então aqui eu já tenho três, e aqui eu faço uma, duas, três correntinhas e termino aqui, ok? Não tem problema nenhum, tá? Agora quando eu for fazer a a primeira carreira do próximo ponto ele vai dar certinho, então pode acontecer ou pode não acontecer isso com vocês, tá? Mas é só vocês desmancharem uma carreira apenas, tá? Então, olha só, agora sim deu certinho, tá? Então, aqui eu termino fazendo duas correntinhas. Aqui nesse mesmo espaço onde eu iniciei, eu faço mais um ponto alto, aqui na terceira correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo tá então na próxima carreira eu vou começar daqui ok aqui eu faço as três correntinhas aqui no ponto seguinte mais um ponto alto no seguinte mais um ponto alto então dá certinho tá bom então agora é só vocês seguirem fazendo tá o ponto fantasia número dois eu vou deixar o link aí embaixo. É só vocês seguirem da segunda carreira em diante, tá bom, e o cordão é passado assim. Ó, tá, você conta um, dois, três, quatro, e passa o cordão. Então, aqui ó, quatro pontos. Quatro pontos, e assim por diante, tá? Aqui na segunda carreira, ok. Não precisa se preocupar. Porque esse ponto ele automaticamente ele vai aumentando, tá bom? Um pouquinho. Não é aquela coisa assim muito exagerada, tá bom? Então olha só, aqui eu fiz uma amostra reta, tá? Se vocês quiserem a amostra reta, é só deixar aí nos comentários, curtir bastante meu vídeo para me ajudar, tá bom? Eu estarei passando para vocês. Bom, se caso vocês quiserem, tá bom? E bom, enfim, vocês podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem. Essa parte aqui, tá? O do segundo motivo, vocês podem fazer até o joelho, abaixo do joelho, enfim. Tá bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários, tá? Eu posso estar é, deixando guardado essa peça, tá? Se eu precisar, eu posso estar fazendo um outro vídeo também, tá bom? E é isso. É, se gostou, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.